Uma vez o Zé, o Zé Celso, eu tava fazendo um show, fazendo um show, num barzinho lá longe, eu não sei nem aonde era, só voz e violão, e aí de repente eu vejo o Zé sentado numa mesa vazio, vazia, só ele naquela primeira eu assim, ele sentado eu fiquei olhando, eu digo, morrendo de vergonha eu digo, meu Deus, eu aqui só a voz violou olhando num sofrimento que eu tava terrível e horroroso e ele da maior satisfação satisfação, vendo mesmo olhando aí depois a gente acabou tudo aí a gente saiu andando aí ele vinha ele veio me dizendo, seu lugar não é aqui, cara, seu lugar não é aqui, cara, e ele foi ficando indignado à medida que a gente andava, rapaz, mas seu lugar não é aqui, aí eu pensei, eu, realmente meu lugar não era ali, mas em compensação, eu encontrei meu lugar, meu lugar é aqui, Entre vidros e cascalhos Entre espinhos e vergalhos Vou levando a vida assim, fim. Tem pedreiras, obstáculos Tem montanhas, não derrabo tenho mesmo a que seguir Entre vidros e cascalhos Entre espinhos e vergalhos Vou levando a vida assim Tem montanhas, obstáculos Tem pedreiras, não derrapo Tem o mesmo é que sim. Não piso com força, piso Piso sempre devagar e por mais que eu me esquive num precipício Posso terminar Será preciso cuidado Pra que eu possa continuar andando com muito cuidado Pra que eu possa continuar entre vidros de cascalhos Entre espinhos e vergalhos Vou levando A vida assim Tem montanhas, obstáculos Tem pedreiras, não derrapo tenho mesmo é que seguir. Não piso com força, piso. Piso sempre devagar. E por mais que eu me esquive, num precipício posso terminar. Cuidado. Pra que eu possa continuar, será preciso cuidado. Para que eu possa continuar entre vidros e cascalhos, entre espinhos e vergalhos, vou, vou levando a vida assim. Obrigado. Essa música é de um presidiário. Era um show que o, que o Hélio Ticicca, amigo do Hélio Ticicca, e aí ele estava preso lá no presídio Lemos de Brito, e aí pedi para pra gente fazer um show lá no Lemos de Brito. Aí fui eu na Navasconcelos, Gal Costa, e, enfim, a gente foi. E no final do show ele, Renan, me entregou esse escrito que está aí com povo. <risos>